Show. É, boa noite. É, nós somos da comunidade Mulheres Go e a gente vai discutir um tema, debater um tema que ele é bem discutido, que é o empoderamento feminino, principalmente dentro da Campus Party. E aí a gente vai falar de mulheres, tecnologia, inovação. Que mulheres juntas é uma combinação perfeita, vocês concordam? Vamos, gente, vamos juntar mais. Vamos juntar, porque é, a aí, gente só tem esse espaço. Eu junto mais, que eu gosto de gente é pertinho, assim, ó. Que aí todo mundo me escuta, eu não preciso ficar gritando, competindo com todo mundo aqui atrás. Ah, é. Aí é, quem tá é aí atrás, ó, vem aqui pra frente, vem. Vem que aí depois eu dou um brinde. Aí vem. É, pra todo frente. mundo vai ganhar brinde, hein. <risos> só se sentar aqui na frente. Tá vendo como é que é bom ó, a interação é com as pessoas? As pessoas adoram isso, ó. Ah. <risos> É uma dona, não, é só uma dica. Quem sentar aqui na frente ganha brinde. Tá é, vendo? Vamos, vamos se apresentando. Eu sou a professora Jaqueline Alves Ribeiro. Eu sou professora no Instituto Federal Goiano Campus Séries. E a gente vem movimentando essa questão do empoderamento feminino, lançando essa comunidade aqui na Campus Pari. É, e nós vamos discutir um pouquinho sobre tecnologia. Eu sou formada na área de TI. Então, a gente passa por isso, principalmente a questão né, da dificuldade na carreira, do trabalho. Essa é a competição que a gente tem em questão de gênero. Aí a gente tem a Aline. Sou Aline Bringel, para quem não me conhece, ah, estou falando tá alto, né? Nossa, gente, eu já falo alto, peraí. É, sou campuseira, né? Já tem gente que me conhece aqui, tal, legal. É, eu sou bióloga de formação, mas hoje eu tenho, né, tenho um business, chama, chama Sociedade das Marias, é uma plataforma digital né, que conecta mulheres e tal. E eu também trabalho, sou coordenadora de projetos e trabalho com startups né, hoje. Então, é, eu sou mentora de startups no Founder Institute, é, trabalho fomentando o ecossistema aqui do estado de Goiás, né, eu e Gisele, correndo aí atrás das startups. Eu sou a Gisele, é, eu sou formada em jornalismo, eu sou formada em gestão comercial, MBA em gestão comercial e inteligência de mercado, mas nada disso me trouxe o embasamento que a gente tem hoje, que é voltado para a startup, a não ser o conversar, né? Que a gente adora jornalista, adora conversar. É, hoje a gente trabalha... Nós trabalhamos juntas, fomentando o ecossistema de startup, inovação e tecnologia. E nosso objetivo principal, além de conectar pessoas, é conectar comunidades e entregar o nosso melhor para a comunidade no quesito de inovação. É, a gente atua muito hoje no governo para isso, para fomentar, mas antes de tudo, nós somos comunidade. Não é só campuseira, essa, é, não tem tanta experiência como a Aline de campuseira, mas nós estamos aqui como vocês, para poder participar desse evento importante e, e nosso objetivo é esse, é trazer todos, todo mundo junto, por isso que é juntinho assim, porque isso que é importante para nós. Maravilha, vamos falar um pouquinho de onde a gente começou quando a gente fala de tecnologia, porque que a mulher ainda, a gente tem menos mulheres do que homem envolvida com tecnologia, se a gente for pegar Desde o passado, a primeira pessoa do primeiro programa de computador foi criado por uma mulher, que é a ADA. Então, a gente tem a criação desde o primeiro programa, o primeiro software, e aí a gente tem também a criadora do COBOL, que são, são inovações que veio né, desde o século passado, que são fomentados, foram criados por mulheres. E por que que, então, na sociedade a gente tem? Por que que você faz a área de exatas? Por que, que você fez ciência da computação? Então a gente tem essa justificativa até hoje, infelizmente, e a gente vem mostrar e dar esse valor que a gente precisa das mulheres no mercado de trabalho. É legal, mais interessante, né, pegando esse gancho aí da Jaque, é que as mulheres a cada, né, a cada dia que passa, estão protagonizando mais, né? Então a gente vê iniciativas é, super surpreendentes na história de mulheres que, né, chegaram para fazer acontecer. Aqui mesmo na Campus Party a gente tem vários cases assim de mulheres da tecnologia. A Michelle aqui da frente aqui, ó, tal, tá super protagonizando aí. E fazer parte desse movimento é simplesmente sensacional, porque a gente já vem acompanhando né, o crescimento da mulher na sociedade. E isso é fantástico. Vai passando. Passa para o próximo. Hoje, atualmente, o que, que então a gente faz para promover essa inovação e trazer essas mulheres para o mercado? O que, que a gente pode fazer, então, para ter essas mulheres? Qual a sua sugestão, Gisele? Hoje no nosso ecossistema goiano, é, apesar da escassez, é, nós estávamos debatendo isso, que como como promovemos como comunidade, como mulheres, ações voltadas para outras mulheres. É, no nosso estado a gente tem uma escassez de cursos voltados para a tecnologia, em específico mulheres, e também temos a falta de mulheres nesses cursos. Ontem a gente chegou a debater que é uma, é uma questão cultural, uma questão que vem de berço, as mulheres não foram criadas ou elas não são indicadas para cursos nesse quesito. Quando a gente fala que vai fazer um curso de tecnologia, a primeira resposta da família é o quê? Não, né, vamos procurar outra área. Então, assim, nós como comunidade promovemos várias ações, assim como a Mulheres Go, é, outras ONGs que tem em Goiânia, promovendo ações voltadas para o empreendedorismo, tecnologia e inovação. Não só a tecnologia, é promover o empoderamento feminino, que nós acreditamos que o empoderamento feminino faz toda a diferença. A partir do momento que a mulher se sente autônoma, ela se sente bem, ela está com autoestima, ela não deixa se abater por pequenos problemas ou grandes problemas. Então é, o objetivo como comunidade, como pessoa, é estar sempre promovendo eventos para as mulheres e sempre promovendo eventos para a comunidade. Aí alguém pergunta, ah, mas por que mulheres? Nós não temos nada contra os homens. Né? É só porque se for para promover uma coisa que seja uma, uma comunidade voltada à nossa dor. Né? Nós somos mães, a maioria, que, a maioria das mulheres que temos contato. É mãe, tenho a terceira, a quarta, a quinta jornada. Então, assim, o objetivo mesmo é promover ações que as mulheres possam se encaixar e que não seja tão cansativo, seja uma coisa leve. E aí, dessa oportunidade, qual foi a oportunidade que a gente trouxe aqui para Campos Campus Party Goiás? Foi a comunidade Mulheres Go. Então, nós somos as fundadoras da comunidade Mulheres Go. É uma comunidade que se consolidou e a gente criou ela para campus. Então, foi um movimento que a gente está movimentando aí tem um mês e, e teve essa expansão aqui durante esse decorrer da semana. E aí a gente vem trabalhando e vem chamando as meninas para participar dessa comunidade. Legal. Pegando o gancho da Gisele aqui, ela falando de empoderamento feminino, é, existem vários conceitos né, que rolam aí na internet. Mas cada uma, cada uma de nós, acredita no conceito. E no meu business, né, na Sociedade das Marias, o conceito de empoderamento que eu trabalho é o seguinte, empoderamento feminino é a mulher ser livre, se sentir livre e autônoma para fazer o que ela quiser fazer. Independente da história dela, empoderamento é assim, ó. É, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro e eu faço o que eu quiser. Então no meu business, na Sociedade das Marias, muitas mulheres chegam até mim é, antes de contratar meu serviço e tal, que é um serviço de consultoria, é, querendo ser ouvida, falando assim, ah, em casa, meu marido não me escuta, eu quero fazer alguma coisa, eu sou desencorajada, ou eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, ou eu sou mãe, ou... enfim. E aí, quando eu escuto essa mulher e falo, né, e começo a conversar com ela, ela fala, nossa, eu me senti acolhida. Então, eu, já muitas entraram para o projeto, contrataram, só pelo fato de eu escutar o que, é que ela fa queria fazer e por esse acolhimento. Ela falando, eu não me sinto acolhida muitas vezes, eu não encontro um espaço onde eu sou acolhida. Então, esse movimento, além do meu business na Mulheres Go, é a gente simplesmente acolher e falar, cara, aqui você tem voz, né? o que, é que você quer fazer? Né? O que, é que você quer trabalhar? O que, é que você né, quer mudar, fazer acontecer? Então, apoderamento... É, tem muito disso. Essa parte do empoderamento ela é importante a gente movimentar e trazer para essas meninas, mostrar que elas são capazes. né Gisele, o um exemplo da comunidade. O que, que você está achando da comunidade aqui na campus? Nós temos vários exemplos de comunidades em Goiânia que promovem o empoderamento feminino e alguns cursos voltados também para mulheres. É, o objetivo da nossa comunidade, da Mulheres Go, é trazer também... É, é, além do empoderamento, ações voltadas mesmo para as mulheres. Se a gente observar a nossa volta, a grande maioria que está aqui é mulher. Isso faz um diferencial. Se a gente observar o público do evento, a grande maioria é homem, mas já tem muita mulher aqui. Então, assim, já está fazendo uma revolução, uma pequena revolução. E não é no quesito A, ah, mas nós temos que ser iguais. Não é no quesito de de estarmos presentes na posição que a gente gosta, numa posição, num estudo que a gente gosta, numa aula que a gente gosta, numa matéria que a gente gosta, ou seja, pelo simples fato de estar num evento dessa grandiosidade ou em outros eventos voltados para o público masculino. É, a questão de oportunidade também é analisar que o mercado de trabalho, ele é falho na contratação de mulheres, Muitas empresas estão deixando de contratar mulheres ou avaliam se elas já são mães ou se querem ser mães por questão burocrática e questões trabalhistas. Quantas mulheres já perderam o emprego ou já tiveram que ter que se destacar mais ou trabalhar mais para merecer um destaque quando volta da licença maternidade? As empresas têm esse, essa, essa forma ainda arcaica de tratar a mulher no trabalho. Ela pode ser uma puta dona profissional, mas ela vai querer engravidar. E aí quanto eu vou gastar com ela? Ela vai voltar. E aí as licenças que ela vai ter que tirar. Então a oportunidade do empreendedorismo, a oportunidade vem nessa brecha que promove as ações com as mulheres. Porque se a gente parar para analisar, a maioria das microempreendedoras dos meios que estão saindo são de quê? São de mulheres, porque elas preferem ter uma pequena empresa, colocar o amor numa profissão, que seja um, um pequeno negócio, um negócio caseiro, mas que ela pode estar perto dos filhos e uma jornada mais fácil. Então, o mercado está voltado muito mais para oportunidades, mas infelizmente o mercado de trabalho, de contratação, ainda não vê as mulheres com bons olhos. Melhorou muito mas ainda não está suficiente. Vocês concordam? Gente, pegando o gancho aqui da Gisele, a Gisele está falando por, por autoridade, ela é um case, porque ela passou por um processo de aceleração da startup dela, e eu quero que você fale da sua startup sério mesmo, porque é muito interessante, porque a startup dela, cara, ela vende para o público LGBT, né? E aí, ela sozinha, ela é mãe, né? Assim, é... Pode é. falar, cara. Fala. Você então, é case. Foi, foi uma jornada muito, muito interessante mesmo. Eu entrei para uma jornada de empreendedorismo e voltada para a startup. Porque eu tenho um modelo de negócio tradicional que usa tecnologia, mas é voltado para um público bem específico, que é o LGBT. E eu trabalho com drags e transexuais. Então, para mim, formatar esse modelo de negócio no ecossistema goiano... Consegue imaginar. Empreendedora, vencedora, cara. <risos> Consegue Mãe... imaginar o quanto foi difícil e o quanto tá sendo ainda, porque a primeira coisa que quando você vai fazer um pitch, um pitch elevator, é, é que ninguém entende o que, que você está falando. Que por mais que a gente dá custo pitch, seja boa nisso, o que, que você está falando? Você vende o quê? Pra quem? Então, já no elevator, a gente já leva muita porrada. Aí você vai partir pro pitch deck de três minutos. Aí as pessoas te olham assim, você é drag? Você é trans? Você é o que? Ai, sou eu. Sou mãe. Sou mãe, eu acho esse público legal. Mas por que você mexe com isso? Cara, eu não posso. Eu tenho que, para vender produtos para LGBT, eu tenho que ser drag? Eu tenho que ser LGBT? Eu não posso só, só simpatizar com a causa? Mas não faz sentido. Não faz sentido na cabeça de ninguém o porquê que eu quero mexer com esse público. E aí na pesquisa de validação, eu não tenho problema na validação, meu público é meu público, são pessoas que eu já trabalho há muito tempo. Eu tenho dificuldade para apresentar o meu modelo de negócio para empresários tradicionais, aí você vai fazer um pitch e só tem homem. Homem, por acaso, sabe o quanto é difícil passar uma maquiagem? Eles não fazem a menor ideia, tanto que é um saco, um sapato apertado no pé, uma cinta. Aí eu, a gente tenta forçar nisso. Você já parou para imaginar o quanto é difícil para um homem se transformar numa mulher? Aí eles falam, não. Eu falei, cara, tu é casado? Quanto tempo a tua mulher demora passando a maquiagem? Ah, uma vida. Imagina um homem. Avalia isso. Então, assim, isso, né? Estudando e tentando fazer, alavancar a startup, inspirando outras mulheres, inspirando a terceira jornada, a quarta jornada, é, trabalhando e estudando no modelo de negócio de startup, virando dias e noites. Aí você vai fazer uma apresentação, o cara fala assim: por que, que você mexe com isso? Não entendi o que, que você está falando. Não tem público. Não, não, drag não usa isso. Eu falo, cara, não faz sentido hora nenhuma. Né? Aí eles querem que a gente trabalhe uma causa social, uma causa do LGBT, de aproximar, de não de monetizar. Eu falo, cara, eu quero vender, eu não, quero, eu não, quero, eu não sou a bandeira do LGBT, eu só quero os produtos. Então, assim, ainda é constrangedor, é, eles não conseguem ver o um mercado para esse público e na cabeça deles o que o público LGBT precisa é de bandeira. Não é que as pessoas olhem para ele como um público comum que consome. Né, que vende, que compra calcinha, que compra sutiã, que compra peruca. Não. Ainda, tem, ainda assim a gente sofre preconceito até na hora de empreender. Né, o seu público-alvo, o seu negócio, eles querem transformar simplesmente porque não entende, porque é um público machista. Então, assim, a gente vence barreiras, resiliência, resistência e, e né? Porque simplesmente eu quero empreender da minha forma, com o meu público-alvo e o mercado goiano não entende, não aceita e ainda faz assim, comentários extremamente machistas. Então, é, um, é, uma, é uma oportunidade de empreender? É. Mas por que, que a gente tem que sofrer tanto quanto startup comum voltado para engenharia, ou comida, ou entrega? Eu não posso ter um modelo de negócio simplesmente porque eu trabalho com ele. Então, mesmo tendo a oportunidade, a gente tem que trabalhar muito para poder ser reconhecido e fazer o que gosta, sem ter que levar em consideração os mentores ou as pessoas que trabalham já no mercado há mais tempo, né? É, e aí, daí, passo para o próximo, diante de todas essas dores, foi que nós, mulheres amigas, nos reunimos e fundamos a comunidade Mulheres Go na Campus Party Brasília. A gente se conheceu no startup weekend, então, desde uma Startup Weekend, que Goiânia está começando agora esse movimento e está tendo várias Startups Weekend. Então, nós nos conhecemos em junho, dentro de uma Startup movida por mulheres. E aí a gente fundou essa comunidade Mulheres Go. E o encontro dela, porque cada uma mora num canto, eu estou no interior de Goiás. A fundadora está em Palmas, a Amanda está em Palmas. Então, cada uma de nós somos goianas, mas cada uma está na cidade. As meninas moram aqui em Goiânia. E o encontro nosso presencial, diante de todas que a gente fez pela internet, as ações, foi aqui na Campos Pari Goiás. Ah, pode falar. O objetivo da comunidade é uma comunidade aberta, voltada para tecnologia, inovação, startup, empreendedorismo e trazer essa mulherada para trabalhar com a gente, para movimentar e perder esse medo e mostrar a cara. Engraçado, qual que é a surpresa da gente, da comunidade? A gente tem várias palestras, né? E a maioria do nosso público não é mulher, só. Tem um monte de homem assistindo as palestras, e sabe qual que é o feedback deles? Porque é mais inteligente, é mais fácil, é uma abordagem mais clara sobre o conteúdo. Aí a gente pergunta assim, e por que que isso acontece? E por que que quando a gente vai trabalhar, vai pra rua pedir, né? potencializar o emprego porque que não é visto dessa forma porque que a gente faz uma boa palestra gera uma comunidade vem para campus party faz a bancada ficar um sucesso mas na hora da hora do mercado de trabalho a gente bate com receio a gente bate muito com o empreendedorismo porque principalmente voltado para as mulheres goiás é o segundo maior índice de feminicídio a gente acredita que esse feminicídio é voltado por quê? Porque as mulheres são obrigadas, elas se verem em situação de extremo constrangimento e de dependência. As pesquisas indicam que a grande maioria das mulheres que estão sofrendo com o feminicídio é porque elas não têm independência financeira. E elas são voltadas a viver de acordo com a dependência do marido. E aí elas se submetem a situações de extremas agressões ou de extremo constrangimento por simplesmente não ter uma renda própria ou não ser dona do próprio salário. E aí o esposo chega, eu que mando, eu que tenho dinheiro, você faz o que eu faço. E ela acaba sendo sujeita a agressões psicológicas, físicas e os filhos participam disso pelo simples fato dela depender. Então, quando a gente promove ações de empreendedorismo, quando a gente promove eventos e comunidades como esse, como o Startup Go, que é um evento voltado para esse tipo de nova, novas profissões, e a gente percebe a quantidade de mulheres participando, e a gente percebe a quantidade de mulheres perguntando e querendo entender, e quando a gente recebe o feedback delas, é porque eu preciso me libertar, eu preciso de receber a independência financeira, a gente já avalia o porquê dessas mulheres estarem presas e o porquê delas dependerem financeiramente de outras pessoas. Então, a gente avalia que o nosso Estado, infelizmente, ainda causa muitos muito constrangimentos às mulheres pelo simples fato delas terem que depender dos maridos. Então, é uma felicidade muito grande nós, como mulheres, como líderes de comunidade, acolher todas essas mulheres e trazer elas para o ecossistema. E não só para a bancada de líderes de comunidade, para tudo. É indicação de curso, é favorecimento de algumas plataformas digitais, é de todo um contexto, porque não é só a gente ter uma bancada voltada para campus, é sair daqui com a certeza que a gente empoderou tanta mulher elas vão se elas vão virar uma chavinha o um mindset delas vai ser tão violento que elas vão falar assim cara eu preciso de empreender eu preciso sair disso aqui eu, eu preciso falar, mudar e eu preciso de tá? principalmente para quem é mãe eu preciso que a minha filha não seja como eu sou ela não pode ter esse tipo de exemplo de casa já prova pensar quantas crianças fala assim cara eu não posso eu não posso deixar minha filha ser assim então, essa é, o, é, o é a principal ação do empreendedorismo. Quando a gente abraça essas mulheres e fala, vem, o espaço está aqui, o que, que a gente pode fazer por vocês? É porque tem muita mulher sofrendo, precisando de comunidades como a nossa e de tantos outros lugares que acolhem as mulheres para poder mudar a vida. Esse é o nosso objetivo, é mudar pelo menos a vida de alguma mulher. E se falando dessas sociedades que a gente tem, essas comunidades, a gente já tem uma que a Aline faz, que é a Sociedade das Marias. Fala da Sociedade das Marias, da sua criação e como que ela está atualmente. Não, então, né? sempre tudo começa com uma dor. né? Então, assim, eu era de mercado, eu trabalhei 12 anos na Petrobras, normal, é escopo de trabalho, e hierarquia... E eu queria essa autonomia, sentir essa autonomia, né, e comecei a buscar, não sofri, não passei por, sei lá, maltratos, esse tipo de violência, nunca passei por isso, já fui casada, já me separei, não, não, não passei por isso, não sou mãe, mas, gente, eu tinha um, uma dor, um sonho, assim, a dor era, eu quero criar algo meu voltado para mulheres, porque eu já enxergava essa questão da dor das mulheres, né? Então, quando eu comecei a, a imaginar a Sociedade das Marias, eu queria justamente isso, né? Inspirar e trazer a mulher para o business, para o jogo, né? Tanto é que a gente lá, a gente trabalha com capacitação, eu ensino marketing digital para essas mulheres, aula lá na minha plataforma tem isso. Para quê? Quando a mulher, quando a mulher se capacita, né, Sente segurança para agir e, para mim, segurança, empoderamento é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, você faz o que você quiser, né? Claro. E aí você não tem que depender de ninguém, e, né? Então, a dor é essa. Aline, por que, que você começou isso? Porque eu queria criar algo e ajudar outras pessoas e foi lá, pivotei várias vezes até o modelo de negócio chegar onde está. E o que, o que mais me deixa satisfeita é ouvir assim, nossa, é, deixa eu escrever para você, porque eu vou, eu, você vai me dar um sentido, né? A, quando a gente não tem um sentido na vida, não, não tem uma clareza, gente, a gente não anda, não caminha, né? E, e não ter clareza te... te Cria barreiras na sua vida para você fazer né, várias coisas. Então, a primeira coisa, a primeira, a primeira dica aqui que eu posso dar, o que me destravou, que fez eu ir para frente, foi autoconhecimento, premissa básica. Quando eu me separei, eu falei, cara, né, quem sou eu? Né? E agora? O que, que eu vou fazer? Nove anos juntos, né, pensando, eu falei, e agora? E aí eu comecei um processo de autoconhecimento intenso, comecei a estudar, me descobri. E aí eu falei, nossa... Estou me sentindo tão bem, tão empoderada, tão né, maravilhosa, que eu vou ajudar outras mulheres. E aí eu comecei a Sociedade das Marias desse jeito, e está tomando tração, está tomando corpo, né, lógico, é, a dor continua, ser business, ter business não é fácil, é, empreender não é fácil, é saltar do avião e montar né, o paraquedas na hora, mas quando a gente quer, quando a gente tem clareza, coloca foco, propósito, a gente vai... E isso fez eu conhecer muitas mulheres e muitas histórias. Então, também estou aqui hoje. São, foram várias conexões a partir dessa dor que eu tinha. né E só está crescendo. E eu adoro, gente, isso adoro. É, então, esse, diante de todas essas dores, foi daí que a gente está movimentando. E a gente está só começando aqui na Campus Par. E a gente já tem umas próximas ações que a comunidade das Mulheres gols fazer canal no YouTube, né, são nossas próximas ações, e um encontro presencial da comunidade, especialmente da comunidade Mulheres Go. Passo para o próximo. O que, que é o futuro? O que, que a gente vê do futuro? Então, o futuro, a gente vê esse empoderamento, vê esse crescimento que a gente tem das mulheres no mercado de trabalho, em todas as áreas, é, trabalhando juntas e mostrando que sim ela é capaz quando a gente faz o que ama o que gosta a gente do esse autoconhecimento mostrar a gente não precisa provar que a gente é melhor do que um homem a gente já faz o que gosta e faz com amor e aí deixa acontecer é, nessa empoderamento feminino eu queria fazer um levantamento é hoje a gente teve aqui dentro da campus um evento bem diferente do que é as bancadas do que é as palestras chamado fórum do futuro e nesse fórum a gente teve o prazer de discutir é, profissões do futuro. E, e aí é uma, é uma dor muito pessoal, é analisar o que, que a gente está preparando para o futuro. E quando a gente fala de futuro, não é daqui 20 anos mais, é qual vai ser a profissão da minha filha, talvez essa profissão não foi criada. E, e nós estamos preparados para isso? Que tipo de crianças estamos criando? estamos educando, que tipo de é, filhos estamos tendo? Aqueles que vê as mães sendo, sofrendo agressões, sendo acuadas, por não ter uma dependência financeira, ou filhos que sabem que um não é um não, que chorar não resolve e que a gente precisa de oferecer o melhor. Quando a gente fala de futuro, é, é uma questão que eu bato muito, Quanto do nosso tempo nós estamos dedicando para ajudar o próximo? Quantos aqui são voluntários? Levanta a mão, por favor. Né? Quantas vezes por semana você deixa, você sai de casa, deixa de exemplo para os seus filhos ou para alguém que você está indo fazer algo para a comunidade? Quase ninguém faz isso sem querer aparecer no Facebook. Quase ninguém faz isso por amor próprio ou por amar aos outros. E quando a gente faz, tem sempre um besta que fala assim, por que você que está indo fazer isso? Você está ganhando quanto? Quantas aqui já ouviu estar tá ganhando quanto? Todo dia, não é? Você tá dia, gente doida? Você tá doida que você vai ficar enfurnada no Startup Weekend? final é, de que semana você vai fazer o fim de semana inteiro por 54 horas 54 <risos> horas de imersão a gente fomentando a comunidade trabalhando com startup Go, está, trabalhando com startup weekend de graça as pessoas falam assim você tem algum problema você está doida quantas palestras a gente dá de graça Quantas vidas de outras mulheres a gente empodera para dar curso gratuito de capacitação e as pessoas julgam e criticam a gente? Quase ninguém para para dedicar ao próximo. E quando alguém dedica, quantas críticas a gente tem? Você está doida que você está saindo de casa para gastar gasolina para ir lá para o passeio das águas, ficar em enfurnado desde quarta-feira, num evento cheio de gente doida e dormir no camping? Era Amanda. Amanda Quantos aqui tá no camping? Era Amanda Eu tô. Quem tá no camping? Quantos ouviu em casa que você estava ficando doido? Pra que que você vai ficar no camping? Quantos ouviu? Pra que que você tá mexendo com isso? Quantos aqui, escuta isso, pra que que você tá fazendo isso? Porque na verdade... Por que que você eu faz isso? Então, é uma coisa que preocupa muito. Qual é o futuro que a gente está deixando? Não só em profissões. As profissões, elas, elas mudam sempre. Antes tinha carroceiro, hoje não tem mais. Hoje tem um carro. Não é a profissão que preocupa. Não é o robô que preocupa, que está substituindo as pessoas. É que ser humanos estamos preparando. Talvez o robô facilite limpar a minha casa. Que seria ótimo, um robozinho, hein? Hum. Engie, eu quero abrir aqui, gente, agora, chamar, convidar alguém. Não sei se a Michelle quer falar alguma coisa. É, eu quero saber, assim, um case, assim, é, você compartilhar com a gente, porque eu conheço um pouco da sua jornada, da sua história e tal. Pra, além disso... Uh -huh, pra, além disso, a gente inspirar outras mulheres a entrarem na comunidade. Então eu quero, eu quero que você fale aqui rapidinho e dê seu depoimento aqui. Bom, então vamos falar, prometo, rapidinho assim, para umas coisas que eu captei aqui da, da Campus. Meu nome é Michelle. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Levanta. Levanto. E aí eu estou tentando pensar aqui, como você disse assim, um, um case assim. Primeiro que a campus é traz para mim um ambiente que eu não vou chamar de neutro, porque no Brasil de 2019 eu não estou encontrando ambiente neutro algum. Mas ele é um ambiente muito mais aberto, onde eu me sinto mais à vontade para não ter que levantar uma bandeira é, X ou tomar um partido e dizer eu sou desse partido e eu sou defendo isso aqui, ponto. E me abrir mais para discutir o nosso futuro, o nosso presente, todo mundo junto, que eu acho que o Brasil está precisando muito é dessa unidade, dessa união e principalmente da mulherada. Né? É, independentemente de que ideologia você acredita, primeira coisa que eu estou me sentindo acolhida na Campus é por isso. E também pela questão feminina, é muito legal saber que quantas há, há 15 anos atrás que eu já ia em eventos de, de, de tecnologia de empreendedorismo algo assim, e tinha muito mais homens do que agora. Então eu estou muito feliz disso aqui, isso aqui, inclusive nos inspira a continuarmos todas. Juntas. Tem uma frase muito legal que é assim, ninguém solta a mão de ninguém e a outra é, uma sobe e puxa a outra. Então, se eu sei um pouquinho a mais, vamos compartilhar para a outra vida também. E eu acho que, outro ponto também que eu acho importante, é que na cultura, vocês falaram de cultura, isso é fundamental. Porque o que é uma mulher no Brasil? O que é uma mulher nos Estados Unidos? O que é uma mulher na Europa? O que é uma mulher no Oriente Médio? O que é uma, uma mulher no, no Oriente, no Extremo Oriente? Então, é uma questão muito cultural com certeza e a gente precisa repensar essas relações e pensar coisas que colo tentam colocar na gente exemplo, ah, as mulheres são competitivas eu nunca achei isso porque eu sempre me senti tão acolhida com as mulheres um ambiente muito menos agressivo muito mais de troca né, de, de, de, de comunidade mesmo eu sempre senti isso muito, muito, muito mais e eu acho que a gente tem que continuar assim soluções como essa nos unirmos unidade e eu tenho um depoimento que é o seguinte eu fui candidata é, em 2016 e uma coisa que eu percebi os meus privilégios inclusive temporais eu percebi que quanto mais anoitecia menos mulheres tinham nas reuniões por conta das jornadas duplas eu e eu não sou mãe também então vários privilégios vão surgindo e eu vejo que era à noite, era no pós, era no happy hour, que as alianças entre os homens vão sendo estabelecidas. E que a gente executava, fazia, normalmente a gente secretaria as reuniões, e depois, na hora do, do, das alianças, e que no fundo, é o que, para o político, é o que traz para deci a decisão mesmo da coisa, a gente está fora. Então, o Mulheres Gol é uma dessas soluções, e eu saúdo mais uma vez... Que massa! E como eu tenho sempre dito, é daqui pra frente. Que tem uma frase que é da PIT, né? Que é que o gay não vai voltar pro armário, os negros não vão voltar pra sua sala e as mulheres não vão voltar pra cozinha. A menos que ela queira. Também gosto de cozinhar, por exemplo. Porque o nosso lugar é aonde a gente quiser. É isso. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Agora eu quero falar para a Lid falar para gente da sua experiência. Vem, Lid, dá seu depoimento. Menada. Gosta sim. Fala daí, pode falar daí. A Lid trouxe um monte de mulher aqui para essa campus dos Mulheres é. Go. É. A nossa missão é muito... Vou levantar, é, levanta morro ali, de vergonha, bom. mas eu vou levantar. A nossa missão é muito árdua, né, diariamente. Eu convivo num ambiente onde a ponderância masculina, ela é grande, Que eu sou da indústria. Hoje eu represento a Federação das Indústrias dentro da Casa IEL, que é conhecida de todo mundo. E sempre quando a gente senta em um ambiente, eu, às vezes eu sou a única mulher. Onde na diretoria tem uma única mulher. Então, o nosso papel junto do Mulheres Go é trazer essas mulheres que estão em muito, muitos cargos, tanto na parte operacional quanto na parte de gestão, para próximos de mais mulheres. Eu sinto como você, eu sou mãe, hoje os meus dois filhos estão em casa. E muitas das vezes a gente sente até uma culpa, ai meu Deus, deixei meus filhos em casa. Mas hoje não, hoje eu estou aqui por uma causa, que é porque cada vez a gente nos aproximar do que de fato é nosso. Nos, é... é nos darmos o direito de estarmos junto com todos, de pensar que inovação é para a mulher, que tecnologia é para a mulher também, e o lugar nosso é aqui, em cima do palco também. Levando isso para os homens, que o conhecimento também é de ambos, é de há uma troca de conhecimento. E trazer as mulheres aqui, eu fiquei, eu falei assim esse ano a campus eu vou levar mulheres então em todos os ambientes eu trouxe todas as mulheres que falaram assim eu quero ir para campus eu falei vamos para campus vamos tirar essa ideologia de que é um ambiente masculino e de tecnologia exclusivamente tecnológico vamos trazer as mulheres para próximo de tudo que é de negócio da indústria, do comércio, do serviço, do terceiro setor, ah? que é que a gente faz de voluntariado, uhum. é, ela de, de um todo. todo, né? Oi? Ah, e depois a gente faz uma brinquedoteca e só que esses meninos estão dentro é da brinquedoteca também, né? Os meus eu acho que não vai querer mais, não, daqui a uns dias. Mas o nosso objetivo aqui é fazer isso, aproximar, não falar, olha, eu estou ouvindo ali alguém que é melhor do que o Mulheres de o, alguém da comunidade. E sim que nós estamos mas todos iguais e... E juntos ah, espera, pra um, em prol de uma sociedade melhor, de um emprego melhor para todos, de igualdade Amanda, maior... Amanda quer falar, tem todos. três minutos. Show Lidy. Show, Lidy! Vamos trazer essa mulherada para Campos. Não só trazer a mulherada para Campos, mas trazer formas da gente poder trazer Isso. nossos filhos, porque <risos> em quantos lugares a gente vai fazer um network Quantos lugares a gente tem a terceira jornada e a gente quer levar os nossos filhos, eu sou mãe. Cara, é muito difícil. Eu cansei de bater na mesma teca com vários lugares públicos, vários lugares que oferecem curso para as mulheres, fazem trilha de mulheres, não sei o que mulheres, né, cursos voltados para as mulheres, e aí você chega lá e não tem um fraudário. É pra mulher mesmo? Não sei, minha... não tem um. um... Não tem não nem condição de levar minha filha. A minha já está assim, filhinha de Sebrae. Ela já aceita, ela já pede licença, ela já tira as pessoas da poltrona. Mas foi uma coisa que eu conquistei, foi uma coisa que eu levo ela. Mas quantas outras mães deixam de ir, igual a Michelle pontuou bem, nos networks ou nos pós, porque não tem como levar. Então, assim, falta estrutura, falta um pouquinho de um olhar carinhoso para para quem é mãe ou para quem, quem tem uma, uma jornada um pouco extensa falta o poder público e os locais que oferecem a, a capacitações para as mulheres ter um pouquinho de carinho ou oferecer alternativas não é que a gente é um sexo frágil ou precisa mas por que não por que não cuidar tão bem de quem cuida bem dos outros é uma, é uma, a gente passa por esse tipo de barreira em vários locais é, por que não ter banheiros que o homem pode levar a criança? Então são pequenas coisas, pequenas atitudes que fazem diferença para quem é mãe, para quem é mulher e para quem é pai também, que quer é levar a criança, e, às vezes dividir e não tem como. Então eu acho que falta um pouquinho de carinho, um pouco de cuidado para todo o ecossistema de pessoas que querem fazer a diferença e às vezes não conseguem ou, então descapacitar. A gente passa por esse tipo de problema também. Então, vamos, vamos que vamos, vamos impactar e vamos levantar a bandeira desse empoderamento feminino e estar um, um, tá aberto para perguntas. E aí, gente? E aí? Vamos aproveitar, vamos falar. E aí? E aí? E aí? Venha. E aí, gente? Alguém quer dar um depoimento, um case? O que está faltando para vocês entrarem? Vem cá, vem é, Amanda. cá, é, Amanda. Anda, Amanda. Vem aqui, cara! Dá seu depoimento, aí vamos encerrar e vamos festar Campus Party. Fala, galera. Meu nome é Amanda. Faço parte da comunidade Mulheres Go, que surgiu no, na última Campus Party. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E a ideia do Mulheres Go é justamente trazer um pouquinho né desse empoderamento para a mulher. A inclusão, a gente vê que tem bastante homens aqui, e eu fico muito feliz de ver esse público de mulheres aqui também. É, a cada dia que a gente passa, a gente tem é, crescido esse número nos eventos. Sintando-se convidadas a fazer parte do Mulheres Go. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero ouvir mais de vocês, né, que não, não conheciam ainda todo esse espaço, tudo isso que as meninas falaram. Estamos com a bancada. Gente, a bancada nossa é a primeira. É aquela ali, ó. É bem no cantinho. A do Unicórnio. Alguém nunca viu do um Unicórnio, unicórnio aqui? <risos> Estamos tendo programação todos os dias, o dia todo. Palestras. Amanhã a gente vai ter bastante palestras legais. É, vai ter a, a que eu vou fazer também amanhã sobre comunidades, como construir comunidades, o case de sucesso do Mulheres Go, se vocês quiserem participar, é amanhã às 5, A gente, a gente bancada, vai começar né? amanhã às 11, mostrando o, a questão das sociedades que tem que fazer o levantamento do empoderamento feminino. Então, tem um projeto de séries, que é das Minas Digitais do Cerrado. Depois, tem de uma comunidade que é de Guiabá, que é Liga... Liga das Mulheres, é, a Liga então a gente vai mostrar amanhã as comunidades, as pessoas que lideram esses movimentos que a gente tem e aí, como foi uma questão aberta, então não tem só de Goiás, mas da região centro-oeste. E não precisam ser de Goiânia, viu, para fazer parte, eu mesma não moro aqui, eu sou goiana, mas eu estou atualmente em Brasília, estava em Palmas quando a gente construiu a comunidade, então sintam-se todos convidadas. Alguém tem alguma dúvida? Vamos, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? <risos> Fala, Jaque. Esse é importante. É, esse é, né? É muito importante. A gente termina aqui e vai divertir um pouquinho ali na bancada das mulheres gold dançar um forró. Cara, show de bola, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. ô, oh, ô. Oh. Gente, seguinte, ah, peraí, tem, tem brinde, tem brinde, tem brinde Tem umas almofadas aqui e a gente quer distribuir aqui pra galera